Com a ideia de viajarmos em família E sim, viajamos com toda a nossa família É isso, E No total, 20 pessoas Então vamos para o acordo Começamos a nossa viagem em São Paulo Depois em de Pernambuco e depois Alagoas sim. Que era o nosso destino Maragogi hotel, fomos recepcionados e, gente, o hotel era enorme e incrível. Tudo era uma maravilha. Tinha piscina de frente pro mar. Isso mesmo. E do nosso quarto, deu pra ver toda aquela vista linda, Aquela gente. vista todinha, gente. E o mar era muito azul. Então, a gente era muito lindo. A gente se apaixonou. Gente, era muito lindo e aquele lugar era muito confortável. A gente achou tudo muito legal, muito maravilhoso. E realmente o espaço era muito amplo e a gente ficou muito feliz de estar lá. E logo à noite, a gente participou das recriações do hotel. Foi muito legal. E a gente fez com os nossos primos. Foi muito, muito divertido, gente. Logo no outro dia, a gente foi com toda a nossa família para outra praia. Que é muito conhecida por suas águas cristalinas. Que assim, era muito linda. É isso aí. Vou colocar o nome dela aqui embaixo. E quando a gente filho. voltou pro hotel, a gente teve um, uma experiência super legal. Porque a gente se reuniu lá em um lugar perto da praia. E a gente cantou é, com a nossa família. A gente fez um momento de comunhão. É, isso mesmo, foi muito legal. A gente leu a palavra e foi muito bom. A gente orou e agradeceu a Deus. E a gente aproveitou o recife de corais, que ficava logo em frente ao hotel. Gente, aquele recife de coral foi incrível. Inclusive, eu nunca tinha conhecido de perto e percebi que lá é cheio de vida marinha. E nessa hora, gente, eu achei um caranguejo, ele era muito bonitinho. Ele, gente, lá tinha vários. Inclusive, tinha caranguejos maiores, viu? Enquanto o Levi estava fazendo isso, eu e a Letícia estávamos na piscina Aproveitando muito com nossos primos E gente, foi muito legal mesmo E lá a gente teve muitas experiências incríveis Isso aí, a gente aproveitou esse dia Só pra ficar na praia Lá por perto, brincando Aproveitando nossos últimos dias em família Foi muito difícil de Se despedir daquele paraíso maravilhoso Então gente, foi esse o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Então já deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal E gente, muito obrigada por ter ficado até o final Se vocês ainda não saíram aqui no, no Instagram o arroba @vai estar aqui embaixo para vocês seguirem lá não percam a oportunidade isso gente. aí lá tem conteúdos incríveis e muito obrigada exclusivo por... é. obrigada por ter assistido o vídeo até o final um beijo e até o próximo vídeo